Já pensou em se qualificar no agronegócio sem sair de casa? O AgroLink AD apresenta o curso Nutrição e Fisiologia Vegetal Aplicada. As aulas são ministradas pelo engenheiro agrônomo Gabriel Schaik. O curso que você vai fazer, ele é pensado para abordar de uma forma um pouco mais aplicada, mais digerida, toda aquela teoria envolvida na fisiologia vegetal. Muitas vezes a gente acaba lendo 10 páginas de um livro para extrair uma única informação que, de fato, possam nos ajudar no dia-a-dia dia do campo. São vídeo-aulas de fácil entendimento e bom conhecimento técnico, separadas em 12 módulos e um módulo bônus, que traz desde macro, micronutrientes, aminoácidos e bioestimulantes para desmistificar a nutrição vegetal. E o mercado traz muito nessa época recomendações né, o posicionamento do potássio aéreo visando a melhoria do enchimento de grãos. Por que isso acontece? Primeiramente, se a gente for pensar ah, na função do potássio, geralmente ele é lembrado pela questão do controle osmótico da planta.